Vamos lá então para o primeiro passo Aqui tem, tem, tem os oito passos aí Da Bortoleto Mas aí eu vou falar Às vezes até um pouquinho a mais Às vezes já é de, de outro passo Tudo junto, tá bom? Para não, não demorar muito aqui Então o primeiro passo, gente Defina seus sonhos e metas O que você quer para a sua vida Quanto você quer ganhar na Bortoleto Qual o carro dos seus Qual a casa dos seus sonhos qual o futuro que você idealiza para você e sua família? Aqui nós temos que ser específicos, gente. O objetivo é tem que ser específico. Tem pessoas que falam assim, meu objetivo é ganhar muito dinheiro, meu objetivo é ser rico. Tem alguém aqui na sala que, que já falou isso? Ou pensa assim? Isso aí tá errado, Mar. Agora eu vou te explicar por quê. O Bruno também. Voltando lá. Nós, vocês falaram, meu objetivo é ganhar muito dinheiro, meu objetivo é ser rico. Aí eu pergunto, o que é ganhar muito dinheiro para você? Talvez 10 mil reais mensais? Será que para o Bill Gates Steve Jobs, 10 mil reais seria muito dinheiro? Claro que não, né? Então o conceito de riqueza, gente, ele é muito específico. Por isso temos que traçar nossos objetivos de maneira clara. Tipo, eu quero ganhar 100 mil reais mensais, por exemplo. Eu fui específico. Eu não falei eu quero ganhar muito dinheiro. Eu, de eu determinei um valor. Eu fui claro, entendeu? Segundo ponto importante. Dentro de objetivos, determine um prazo. Ou seja, tenha metas. Metas são objetivos com data de entrega. Eu tenho uma data. A curto prazo eu quero ganhar 5 mil reais. Mas curto prazo quando? Ah, daqui quatro meses, ok. Então daqui quatro meses eu vou ganhar 5 mil reais. Daqui um ano eu quero ganhar 30 mil por mês. Daqui dois anos eu quero estar ganhando 50 mil reais mensais. Há pessoas que ao mesmo ganham muito mais do que isso nesse espaço de tempo. E é possível na Bortoleto. Então determine seus sonhos seus objetivos de maneira clara, tá bom? Exatamente, Paulo. Temos que definir nossos sonhos. Temos... Também vamos colocar num quadro, coloca num quadro de sonhos lá, faz um, pega um papel, coloca em um, um lugar que você veja ele todo dia. Porque sempre que você vai ver, você vai estar tá sabendo que você está buscando aquilo, que aquele é seu objetivo. E aí você nunca vai estar tá esquecendo e sempre vai estar tá correndo atrás. Outro ponto, gente... É criar, um, criar um objetivos realistas, dentro da, da nossa capacidade. Né? Se você é uma pessoa que tem muito relacionamento, que tem muita influência, tem credibilidade, tem tempo para trabalhar no tempo integral, consegue fazer o trabalho aí o dia inteiro, tem muita energia, uma energia muito grande, traz objetivos maiores. Agora você que iniciou o trabalho, onde você faz borboleta é em tempo parcial, você não tem muito tempo, não tem relacionamento. Tem mais dificuldade, então cria objetivos menores. Logicamente, que não é porque você é uma pessoa que aparentemente vai ter mais dificuldade, que você vai ganhar pouco dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro na Bortoleto. Mas de repente seu início seja um pouco mais difícil. Mas todos nós podemos chegar lá. Aí faço o quadro de sonhos, sempre busca esses objetivos. Hoje eu quero ver todo mundo que não fez aqui ainda, todo mundo que está na sala, acabando aqui o treinamento, vai pegar um papel... vai Fazer tudo isso aí, vai pegar os sonhos, as metas Colocar ali tudo certinho, divididinho Escrever, deixar um lugar sempre à vista Para buscar essa, Nossos sonhos e nossas metas aí, tá bom? Porque 2016 é nosso ano Segundo passo importantíssimo Para ter sucesso na Bortoleto Montar uma lista de nome Como diz o próprio nome aí do nosso trabalho Marketing de relacionamento Então, envolve pessoa, certo? Então nós precisamos montar uma lista, uma equipe com pessoas que vão trabalhar com nós Pessoas que vão indicar o projeto para outras pessoas O ideal é nós montarmos uma lista com 100 a 200 nomes Antes que vocês achem aí que montar uma lista com 100 nomes é impossível Eu vou mostrar para vocês alguns lugares que vocês vão achar 100 nomes rapidinho Ó, Se vocês pegarem a agenda do celular de vocês, aí com certeza tem 100 pessoas Aí tem lá amigos do Facebook, parentes, colegas de trabalho, vizinhos seu médico, seu advogado, dentista, ex-colegas de trabalho, amigos do futebol, amigos da igreja, amigos da... dos fuzileiros navais aí que nem o Wilson. <risos> então tem, olha quanta, se a gente for citar aqui, tem pelo menos 50, 50 negocinhos para a gente citar aqui que a gente consegue arrumar essa lista aí de 100 pessoas rapidinho, não é? Quem aí não conhece é essas 100 pessoas? Com certeza todo mundo conhece 100 pessoas muito fácil. Muito fácil ser você ir em qualquer lugar. Pô, conhecemos pessoas todo dia praticamente, né? Nós trabalhamos com pessoas. Nós, nós temos um produto na bortoleta que são os produtos maravilhosos, mas nossa empresa também é pessoas, são pessoas. Estamos aqui para ajudar pessoas. Então nós podemos criar 50 temas diferentes, vamos ajudar a lembrar. E assim montar nossa lista de 100 nomes a 200 nomes. Então nós temos os objetivos... E agora estamos montando nossa lista de nome. Agora vem o terceiro passo. Classificar a nossa lista. Eu vou ligar para quem primeiro, gente? Eu tenho na minha lista aí 100 nomes. Para quem eu vou ligar primeiro para oferecer a Bortoleto? Aí no slide, né, nós temos amigos e familiares, pessoas emboras, pessoas vendedoras, pessoas negativas. Eu vou fazer um, um diferente aqui. Eu gosto de classificar em três estrelas. Primeiro as pessoas três estrelas, depois vamos ligar para as pessoas duas estrelas e em terceiro as pessoas de uma estrela. E lembrando que nós não podemos julgar ninguém nesse, nesse projeto. Na questão que a pessoa vai ter resultado ou não. Mas nós podemos nos organizar para saber para quem vamos ligar primeiro. Então com quem vamos iniciar o trabalho? Claro, com as pessoas três estrelas, né? Quem são as pessoas três estrelas? São pessoas que nós temos mais intimidade, nossos amigos pessoais, que convivem mais com nós. Pessoas que conhecemos há muito, muitos anos Que, que tem, eu tenho a confiança deles e eles têm a confiança em mim Então eu vou começar ligando para essa coluna de pessoas E quando saturar essa lista aí, aí nós vamos ligar para as pessoas duas estrelas Quem são as pessoas duas estrelas? São pessoas que me conhecem, mas que eu não tenho muita convivência Ou não vejo há muito tempo, mas lembram de mim E eu tenho uma relação de confiança com eles um pouco boa E aí por último vamos chegar nas pessoas de uma estrela são pessoas que eu conheço muito pouco, não tive um bom convivência e elas também, às vezes, nem têm muita confiança em mim. Assim, montamos a nossa lista e classificamos ela. A nossa probabilidade de cadastrar uma pessoa de três estrelas, claro que é muito maior do que cadastrar uma pessoa de uma estrela. Porque a pessoa de três estrelas, é, ele é meu amigo, ele confia em mim. Ele sabe que se eu indiquei para ele um projeto, é porque é bom. Por isso, é muito mais fácil iniciar o trabalho com as pessoas da minha convivência, pessoas que sempre estão comigo e que confiam em mim. Aí somente quando esgotar essa lista, eu vou trabalhar as pessoas duas estrelas ou uma estrela. E também fazer aí um contato frio por dia. O que é um contato frio? Às vezes uma pessoa que você não conhece, às vezes você vai abastecer seu carro, fala com o prentista, é, encontra uma pessoa na rua, uma pessoa precisando de oportunidade, são essas pessoas que nós vamos mostrar para que talvez elas possam se interessar pelo negócio. Assim a nossa lista nunca irá acabar. Quem aí tem a lista de nomes Montados Na verdade quem aí tem o, já, o, já fez o passo 1 e o, o passo 2 Então agora eu vou perguntar outra coisa Quem vai fazer quando acabar o treinamento Mas você consegue fazer o 100 Vanessa Certeza, certeza que todo mundo Vai fazer a lista aí com 100 nomes a 200 nomes Fácil, fácil Então vamos lá, terceiro ponto gente Para ter sucesso na Bortoleto Aprenda a convidar essa é uma arte que muitas pessoas não buscam informação, fazem errado. Às vezes a pessoa vai numa reunião, conhece a Bortoleto, aí chega em casa, liga para um amigo e fala assim, ô oh, meu amigo, conheci um negócio mirabolante, um negócio da China, você vai ganhar milhões de reais. Vamos ficar ricos, todo empolgado, né? E aí a pessoa que tá escutando acha, poxa, é bom demais para ser verdade. Fala demais, esmola demais, assusta gente. Então, temos que ter cuidado com o convite. Alguém aqui já fez isso aí? Eu posso falar que eu fiz. Eu, eu, eu já fiz aí isso aí no começo. Alguém mais já fez? Isso aí, é, isso aí é de lei. A gente fica tão empolgado que a gente sai apresentando de maneira errada e às vezes acaba atrapalhando nós mesmos. Então, gente, cuidado com os convites. Eu vou dar umas, dica, umas dicas agora de quando você for convidar alguém, né? Você tem que evitar falar o, no o que é o negócio. A pessoa pode ir de curioso, pesquisar na internet... Às vezes ela nem viu o plano de negócios, que é a parte mais interessante. Ela vai lá, pesquisou na internet. Ela só olha que tem investimento, que tem que comprar uma adesão. Depende, ela nem vai na reunião ou na conferência online. Por achar que tem que desembolsar muito dinheiro. Ela nem vai. Então a maneira, a maneira como convida uma pessoa a três estrelas é totalmente formal. Pois é um amigo meu, né? Então é muito importante aprendermos aí a convidar pessoas. Mas, você, mas nós podemos nos basear em alguns princípios. Principalmente... Evitar falar o nome da empresa que você trabalha. Segundo ponto, não fala de reunião de negócios. Porque tem, tem pessoas que acham que vai demorar duas ou três horas. De repente a pessoa trabalhou o dia inteiro, não tem paciência para ouvir duas ou três horas. Terceiro ponto, a buscar ele em casa. Porque às vezes muita pessoa, muitas pessoas têm vergonha de ir até uma reunião. Lá elas não vão conhecer ninguém, elas ficam com vergonha. Ou esquecem de assistir a conferência online. Quando você propõe buscar a pessoa na casa É muito mais fácil que ela queira ir na reunião E por mais que ela não queira Como ela confirmou com você Ela põe com você um compromisso Ela vai ter que ir conhecer o projeto De repente ela vai de mal vontade Mas vai gostar tanto da Bortoleto Que ela vai querer iniciar o trabalho com você em parceria aí. Então aprenda a fazer convite Dentro desses princípios Outra coisa importantíssima Faça convite todos os dias Até que tenha aí uma aceitação por dia Então No passo principal aí, não, tentar evitar falar o nome da empresa, né, de início, antes de levar ela numa reunião aqui na conferência online que nós fazemos. Porque normalmente acontece isso mesmo. O pessoal vê lá que tem uma adesão, aí ela nem, nem procura, nem, nem não vê os produtos que tem, não vê as formas de ganho, não vê, não vê nada. Ela fala, pô, tem que investir, eu não vou. Então, vamos tentar evitar isso aí, vamos tentar fazer sempre o convite de maneira exata e tentar... Convidar todo mundo, uma, fazer convite todos os dias aí, tá? Vamos lá para o quarto passo agora. Mas valeu a pena. Quarto passo importante. Apresente o projeto. É aqui onde nós vamos fazer a, o, o, os olhos das pessoas brilharem, gente. É aqui que nós vamos fazer a pessoa ver seus sonhos que poderão ser realizados. Aí a pessoa vai querer conhecer, vai querer trabalhar comigo. Onde será apresentada para ela a grande oportunidade financeira da vida dela Nós podemos fazer aí uma apresentação em cinco maneiras tradicionais hoje, hoje em dia A primeira é uma reunião de negócios É o um local onde tem um palestrante né, que, tem um, que tem bastante tempo na empresa Que tem um grande resultado financeiro Tem uma história muito boa Onde conhece a fundo a empresa Ele vai estar apresentando a bortoleta o plano para, para todos os convidados Porque senão, Quem está começando agora às vezes você é muito arriscado querer explicar para alguém pessoalmente Porque às vezes não conhecemos a fundo né, o projeto Não temos ainda um resultado financeiro magnífico E como eu disse lá no começo Normalmente, a grande maioria dos casos, as pessoas querem ver para crer Então se, se eles verem alguém mostrando resultados Vai se tornar muito mais fácil aí Que ele querer iniciar o projeto com a empresa E acredite que ele também possa ganhar dinheiro então, a reunião de negócios é a maneira mais convencional para poder levar novas pessoas aí para conhecer a Bortoleto. Outra possibilidade, que, é a que nós fazemos bastante aqui, praticamente toda semana, né? Sim, Regiane, vou chegar lá também. Outra oportunidade aí que nós fazemos praticamente todas as semanas são as conferências online, que é essa sala aqui, exatamente essa sala aqui, que também agora o pessoal lá, o seu Ricardo está fazendo também, vai ter lá dia 17. Aí a pessoa vai entrar, vai colocar o nome dela, vai assistir palestra ao vivo, de qualquer lugar do mundo. Ela está vendo o plano e terá alguém explicando. É uma ótima opção para quem mora longe. E aí, como a Regiane disse aí, uma outra opção é baixar o vídeo do plano. Você pode mostrar no YouTube ou você pode gravar em DVDs. Você pode gravar o material, aí você vai fornecer para os seus amigos o DVD. E já dou uma dica. Se puder, assista, assista com ele. Se você entregar o DVD para alguém, normalmente ele vai pegar o DVD e vai deixar lá jogado ele vai pensar assim, um dia eu vou assistir e um dia não é prazo, gente e ele acaba não assistindo então se você não sabe explicar o plano direito ainda, vai na casa de um amigo seu e assiste o DVD com ele na hora se por acaso ele não puder assistir no dia, você entrega para ele e aí você vai usar uma lei muito legal chamada lei da escassez vou dar um exemplo aqui para vocês você vai chegar nele por exemplo, você vai chegar no João e vai falar João, eu conheci uma empresa muito boa aí essa empresa me permite indicar alguns líderes. Aí ele fala, pô, legal, quero assistir. Aí você fala para ele: "João, mas tem que ser amanhã, porque essa é a minha última cópia. Promete para mim que vai entregar amanhã?" Aí vai falar: "Prometo". Dessa maneira, a chance de ele ver uma material é muito maior do que você entregar e falar: "Vem cá né? Ele raramente irá ver o DVD. A outra opção é os links do YouTube. E outra opção é a apresentação pessoal, né? A apresentação ali a reunião caseira. Apresentar numa mesa, você é a pessoa, numa sala, algum lugar aí. Só que aí, você vai levar seu notebook é um papel, dá para fazer um papel de caneta hoje em dia também. Só que essa modalidade, gente, de explicação pessoal, você só consegue fazer se você estiver preparado para fazer isso. Porque a explicação pessoal, gente, você tem, nós temos que estar preparados para fazer isso. Porque se nós temos a opção de levar um amigo nosso em uma reunião ou na conferência online, onde tem um palestrante preparado, que tem muito mais conhecimento e tem o um resultado financeiro, já tem muito mais qualidade para apresentar o projeto, é muito mais interessante do que se eu for novo na empresa e não tiver muito conhecimento, não tiver o um resultado financeiro que ele vai apresentar sozinho. Então tem uma autocrítica aí, se você realmente estiver preparado para isso ou não. Uma dica muito importante que dou para quem aí está começando, pratique no espelho. Chega no seu quarto em casa, aí faça uma apresentação de negócio ali, analise sua linguagem corporal, analise se você foi convincente a você mesmo, analise se você entraria no projeto. Se você acha que está preparado, então você pode iniciar aí o seu trabalho apresentando pessoalmente o projeto. É, converse também com seus familiares, com os amigos próximos, você vai estar apresentando ali, você também tem a opção de vídeo e você sempre vai tendo, participando das conferências online independente de quem seja. Quinto passo aí, gente. Passo importante nada mais é do que o acompanhamento e fechamento. Será acompanhar seu contato Em até 48 horas para fazer o fechamento, caso ele não aceite na hora. Por que fazer isso, Thiago? Porque você fazendo isso, automaticamente você não vai esquecer dele e ele nem de você, e nem ele de você, né? Às vezes, falamos com tanta gente, eu mesmo já cheguei a ter dia de falar com 200 pessoas. às vezes, tudo bem. Tem pessoas que falam ali que, que querem na hora, às vezes não querem. Tem, tem pessoas que, que, às vezes, eu cadastrei faz cinco, seis meses, entram agora. Então, você sempre tem que estar acompanhando ali a pessoa para fazer o fechamento. tá? E também use argumentações para que ele faça o possível para fechar no dia da apresentação. Então, você apresentou ali, você tem que tentar cadastrar ele no dia. Às vezes não, não é possível, dific, dificilmente é... Você consegue cadastrar a pessoa na primeira. Tá funcionando, Regiane? Show de bola? Mais forte, Som? Para buscar trabalho nas mesmas minas que maravilha, maravilha. O pessoal tá caindo aí. Agora, até a água viver, então vamos lá. Tá Normalmente eles vão fazer muitas objeções aí. A, a mais clara, a mais básica. Que eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar com essa aqui. Você vai apresentar o projeto para a pessoa, a pessoa vai falar, não, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Quem já falou isso aí para alguém? Para vocês aí, alguém já falou que não tinha dinheiro? Esse é o um clássico, eu não tenho dinheiro. Hoje em dia, quando a pessoa fala para mim, não tenho dinheiro, eu falo, pô, se você não tem 120 reais é porque o negócio tá feio mesmo. Aí você vai falar para ela exatamente assim. E você gosta disso? Fazendo o que você faz, quando é que você vai ter dinheiro sobrando? Esse negócio foi desenvolvido justamente para pessoas que não têm dinheiro. Aí a pessoa já vai estar quebrando uma objeção dela. Então anotem aí, se puderem, anotem essas... Depois assistam o vídeo novamente, o Wilson está gravando aí, né? Então depois vocês anotem isso aí, que é muito interessante. Se precisarem que eu repita alguma coisa, eu repito, tá? Eu também, Cleidiane, eu peguei empréstimo também. Outra possível objeção aí, não tenho tempo. Essa de não ter tempo, já aconteceu com alguém? Já falaram para vocês? A a Essas essa, são essa, as mesmas conversinhas, isso aí é normal, já estamos... Que aí que você vai falar para essa pessoa que fala que não tem tempo? E você gosta disso? Fazendo o que você faz, quando é que você vai ter tempo sobrando? A pessoa já vai falar, pô, é verdade, eu tô fazendo a mesma coisa, é, é que nem... Se você tiver andando para frente, você não, não não consegue. Se seu carro quebrar, você vai ficar ali parado. Se você não chamar alguém para arrumar um guincho, alguma coisa. Então se você não fizer alguma coisa para mudar, você vai ficar ali parado por resto da vida. Aí outra objeção. Eu não entendo nada de perfumes e de... Já já aconteceu essa com alguém? Já, já, ó, dois casos, duas objeções e assim tem ficaram aí, hein? E, e essa terceira. Aí você vai falar para a pessoa justamente assim, essa empresa conta com um sistema de treinamento excelente que vai te auxiliar. Aí outra objeção, essa aqui, essa aqui é clássica também, não entendo nada de vendas. Já falaram para vocês que não entendem nada de vendas? Aí você vai falar para a pessoa assim, esse negócio não é vendas, é marketing multinível. Aí a pessoa vai mas eu não entendo nada de marketing multinível. Aí você vai falar para ela, essa empresa conta com um sistema de treinamento excelente que vai te auxiliar. Então vocês anotando essas daí, vocês sempre vão ter uma resposta ali que vai fazer a pessoa pensar. E querendo ou não, se ela não fechar na hora, depois ela vai te procurar. Certeza. Então, é, não ter dinheiro, não ter tempo, não conhece perfumes cosméticos, não sabe vender. E não sabe trabalhar com marketing multinível. Sexto passo importante aí é para ter sucesso na Bortoleta. Esse é um dos passos que eu acho mais importante. É o, o, o passo maravilhoso aí que, se você aprender ele, é o, é o passo, acho um dos principais para você ter sucesso aí, até na, não só na Bortoleta, como na sua vida também. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre ele. Aí o nosso passo é acompanhar e treinar. Essa é uma. uma... Uma parte aí que eu fico muito chateado, porque eu vejo pessoas aí fora, muitas pessoas que falam que são líderes, que são ícones, que são referências, que tem um grupo montado, mas que não dão suporte, não dão assistência. Eles estão, eles estão mais preocupados em colocar bastante gente no projeto do que em dar suporte para sua equipe. E isso é errado. O conceito de liderança, gente, é a capacidade de vir. Tem pessoas que acham assim, ah, eu montei um grupo, agora o meu grupo tem que me servir. Eles vão trabalhar para mim Gente, é o contrário Quanto mais você cresce na empresa Mais você dá as, as pessoas a Ajudar a sua equipe a ter resultado Maior é a sua obrigação De dar assistência Aí a sua equipe Líder não é aquele que, que fala Que fala faça. Líder é aquele que fala Vamos fazer juntos Eu estou com você Conte comigo Você vai conseguir Eu vou te ajudar Nós vamos juntos chegar lá Isso é acompanhamento, gente tem pessoas aí que trazem para a empresa 50 diretos, mas não dão suporte para ninguém. São pessoas que trabalham um mês, três meses, ganham muito pouco dinheiro, param com o negócio e falam lá fora que a empresa não presta, porque não tiveram assistência. Quem aí dá assistência para a equipe? Quem tem equipe aí que dá assistência ou dá quando formar sua equipe? Acredito que todos que estão aqui, vocês vão estar preparados para acompanhar e treinar a sua equipe. Gente, na Bortoleta é muito mais interessante você trazer aí 10 pessoas, 15 pessoas que você pode caminhar junto. Você vai dar assistência, vai passar tudo para elas, tudo que você aprendeu. Ser um exemplo, ser referência do que cadastrar um monte de gente e não dar assistência. Se... se você tem disponibilidade hoje para cadastrar 50, 100 pessoas e dar suporte, ótimo. Ótimo para todos. Mas se você não tem disponibilidade, traga menos pessoas, mas caminhe junto. O que é mais inter... interessante aí para você... Bortoleto, trazer 50 pessoas onde não dão suporte, logo eles não trazem ninguém para a empresa. Logo eles não vão trazer ninguém, porque eles não vão ter suporte e eles não vão saber. Ou trazer 10 pessoas e cada uma dessas pessoas bem treinada trazer 10 pessoas. Qual que é melhor? Quero que vocês me respondam. 10 bem treinadas ou 50 sem saber nada? Então o segredo do sucesso na Bortoleto chama-se suporte e acompanhamento, gente. Toma água. Tá, uma, tá chovendo aqui, tá mó abafado, cara então, a, voltando aí ao assunto do Jesus bom, um dos mais foi em todos os tempos aí querendo lavar o pé dos seus discípulos não me recordo muito bem se era o Pedro era um deles era um dos doze aí, aí então ele se propôs a lavar os pés dele e o discípulo falou, não Jesus eu que tenho que lavar os seus pés não o contrário e o senhor falou assim se eu não lavar os seus pés você não terá parte comigo alguém sabe o que ele quis dizer aí ninguém sabe? vou explicar para vocês então ele quis mostrar justamente assim que liderança não é ser, ser servido gente não são as pessoas que têm que lavar os seus pés mas nós devemos lavar os pés da nossa equipe nós é que devemos servir cada um deles e fazer o nosso melhor para cada um deles logicamente que aqui é outra parte que quem já tem equipe aí vai se identificar tem pessoas que iniciam o projeto, o trabalho na Bortoleta, que não vão desenvolver. Tem pessoas que não querem trabalhar. Tem pessoas que vão entrar no embalo, na emoção do momento. Foram na reunião, viram o um vídeo e gostaram. Mas que não tomaram uma decisão séria de fazer acontecer. Nos nossos grupos, gente, nós teremos muitas pessoas que, vão, que não vão desenvolver. Teremos pessoas que vão trabalhar de maneira séria. Agora, as pessoas que realmente querem trabalhar sério, dê todo o seu suporte. As outras pessoas que não vão trabalhar a sério, que não querem participar, que não querem se envolver, se mantenha disponível. Se te ligarem, se bus buscarem suporte, você oferece. Mas não perca tempo com essas pessoas. Não perca tempo com pessoas que não vão de desenvolver, gente. Tem gente que toma nosso tempo aí, não dá resultado, não vai em reuniões, não vão em treinamentos e só ficam tomando nosso tempo aí, enchendo o saco. Pessoas como essa, corta. Não caminha junto, não perca tempo com eles. Tem uma lei aí chamada Lei 80-20, que 80% do nosso trabalho vem de 20% do meu trabalho. E na é a mesma coisa, de todo o meu resultado financeiro, 80% vem de 20% do meu grupo. Eu tenho que fazer o que então, gente? Dar assistência para os 20% do meu grupo de maneira mais forte. Pois é esse que vão me gerar renda, esse que me dá dinheiro. O suporte, o acompanhamento, isso é muito importante. E não perca tempo com pessoas que não querem trabalhar. Normalmente acontece muito. Se a pessoa te procurar, você vai, vai ajudar ela. Agora se a pessoa não, não, não participa, não se ativa, não vende, não treina, não convida, não faz isso de novo, não faz nada. Que resultado ela vai ter? Ela só, só vai estar tá gastando o seu tempo. Concordam? O Fábio é prova viva disso Não é Fábio? Então vamos ajudar aí Vamos acompanhar, treinar pessoas que querem ser treinadas Pessoas que querem realizar os sonhos Aqueles sonhos lá no comecinho Aquele prazo que lá no primeiro nível Na, na primeira opção lá Que nós escrevemos, que nós montamos a lista Até chegar aqui no sexto Vamos ajudar essas pessoas Vamos treinar Da maneira mais correta Com todo o suporte Se precisarem Peçam ajuda as pessoas que têm mais tempo, mas vamos ajudar. Tá bom? Vamos aí para o próximo passo, sétimo passo. Promova reuniões e produtos. Aí agora também vou falar um pouco mais de treinamento, aprendizado constante. Vou ensinar aqui essa, essa meta, essa meta aí que estava no sexto um pouco. Treinamento e aprendizado constante, gente. Como eu vejo pessoas quando iniciam o trabalho aí na Bortoleto, pessoas, pessoas que foram grandes empresários... Trabalharam anos em outras áreas Que quando vem trabalhar aí com a gente Eles acham que sabem de tudo Ah, eu sei demais Ninguém me ensina, eu sou o cara Não vou em treinamento, eu não preciso São pessoas que geralmente em poucos meses abandonam o trabalho Por quê? Porque não se permitiram aprender Não se permitiram crescer Quero uma dica Nunca se evita ser uma pessoa que não pode aprender Seja viciado em conhecimento Invista em conhecimento. Faça uma reflexão hoje. Vou perguntar para vocês quantos livros vocês, vocês leram esse ano? Ou no último ano? Quantos reais você investiu em curso? Então vamos lá. 7 promoções é. Não, deixa eu ler aqui um pouquinho. Promova reuniões e produtos. Sempre promover toda semana as reuniões que você dará para algum convidado para sua equipe. Mover reuniões de outras equipes, para que os novos integrantes vejam como funciona o sistema. Incentificar a sua equipe. E sempre falar dos nossos produtos aí na rede social. Pô, todo mundo aqui tem Facebook, gente. Posta produto diariamente. Poste foto dos produtos. Poste resultados. Poste reuniões que você vá. Compartilhe as conferências online. Sempre... Divulgue o máximo que você puder, o nome do negócio, negócio é network, margem de relacionamento, temos que mostrar para pessoas, temos que, que apresentar nosso projeto Prontinho, prontinho, então vamos continuar aqui, eu estava falando da parte do empresário, né? Maravilha, maravilha, então eu vou voltar para a que eu estava falando da parte do empresário, acho que é a hora que caiu São, são empresários que trabalham em outras áreas que quando vêm aí para Bortoleto sabem de tudo, sabem demais. ninguém me ensina, eu sou o cara não vou em treinamento, não preciso de treinamento. São pessoas aí que geralmente em poucos meses abandonam o trabalho. Por quê? Porque não se permitiram aprender. Não se permitiram ter. Quero uma dica. Nunca se permita ser uma pessoa que não pode aprender. Seja viciado em conhecimento, gente. Invista em conhecimento. Quantos livros aí vocês leram esse ano ou ano passado? Alguém aqui lê livro? Bem, vou continuar, depois ela vê o vídeo, vai. Não vou atrasar todos vocês aí. Então, quantos livros você leu aí nesse ano ou no último ano? Quantos reais você investiu em cursos, seminários, palestras, livros, conferências? Quanto dinheiro você investiu em conhecimento? Muito barato conhecimento, gente. Mas por mais que custasse muito dinheiro, é um dinheiro que volta. Porque todo ser humano pode arrancar tudo de você, menos uma coisa. O seu conhecimento. Nós podemos perder amigos, familiares, saúde. Podemos perder tudo. Mas nós jamais iremos perder nosso conhecimento. Então procure se tornar o melhor naquilo que você faz. Se especialize. Aprenda tudo que envolve o seu negócio. Cada dia mais. Esse aí é o passo número 7. Nós vamos para o passo número 8 aí. Finalizar. Duplicação. Estimule a duplicação, gente. Esse é o passo número 8. Faça aí a sua equipe duplicar. Não adianta indicar 50 pessoas para Bortoleto e não ensinar 50 como buscar novas pessoas. Na Bortoleto nós temos que ter uma equipe formada de duplicadores. Pessoas que vão trazer outras pessoas para o projeto. E assim vamos ganhar muito mais dinheiro. Então caminhe aí com pessoas com pessoas, ensine. Quem puder, faça reunião, um dia por semana, pelo menos, aí, com toda a sua equipe um bate-papo, uma reunião mais informal, tire as dúvidas de cada um deles, ensine a duplicar, motive seu grupo, seja a referência para eles, e seu grupo vai crescer cada vez mais, eu tenho certeza. Acredito que com todos esses oito passos, nós, o sucesso de cada um de vocês estará garantido dentro da Bortoleto. Dentro da Bortoleto e na vida também, porque a vida é fundamental, nós temos passos a seguir, conhecimento, treinamento, todos os dias nós temos que melhorar, todos os dias nós temos que ajudar pessoas, todos os dias nós temos que sair a rua para seja ajudar, seja vender um produto, minha equipe, quem é da minha equipe aqui, pode, tem dia que eu fico conversando até duas, três, quatro da manhã é isso que nós temos que fazer, nós temos que servir nossa equipe de maneira excelente nós temos aí a melhor empresa, os melhores produtos a empresa que mais paga. Se nós trabalharmos certo, fizermos os oito passos, e vamos ajudar muitas outras pessoas a conseguirem também. Quem vai seguir os oito passos, já vai fazer os oito passos hoje. Não estou não, não vendo, quem vai fazer os oito passos? Quem vai fazer os oito passos? Quem vai conseguir resultado na Bortoleto? As pessoas que seguirem os oito passos ou as pessoas que não fizerem nada? Quem vai conseguir o sucesso? Quem vai conseguir independência financeira? Quem vai conseguir realizar os sonhos, as metas? Todos vão fazer se vocês estão aqui, é porque vocês estão interessados em se formar profissionais nesse negócio. Nós temos um espírito de vencedor. Todas as pessoas têm. Às vezes, só falta você despertar ele. Se você despertar ele, ninguém segura. Ninguém segura. É, assim, vai ter as Olimpíadas aí. Nós vamos ver inúmeros casos de pessoas se superando. Pessoas, eu estava vendo a Mauri Mag quando ela ganhou a medalha de ouro, ela, ela pulou quase 8 metros, gente. Você acha que ela treinou? Você acha que ela treinava todo dia? Quantas horas por dia ela treinava? O Oscar Schmidt, quando ganhou lá também, era uma puta cestinha. Os caras falavam, pô, é, você é a mão santa. Ele fala, minha mão não é santa, minha mão é treinada. Se eu não treinar, eu, eu não vou fazer as cestas. Então nós temos que treinar, seguir os passos que todo mundo vai ter resultado. Muito obrigado a todos. Vocês são sensacionais, vocês são vencedores. Que Papai do Céu ilumine o coração de cada um de vocês. Que a luz divina nos ilumine, gente. No caminho da vitória. Porque quem for contra vai chorar, gente. Quem for contra vai chorar. Isso aqui é Bortoleto. Na Bortoleto você pode mais. Valeu, gente.